Caramba, todo mundo, calma. Calma, gente. Tá filmando aqui. Esse menino, esse menino, esse esse Isso aqui Não! O que foi? É ficar? Ixi, corre, que é isso? Ixi, vai, Por nós fazemos tá carinho pra todo mundo, gente. Vamos um pra baixo, ó. Vai. Tá bravo aqui. Calma, gente. Dá carinho pra todo mundo, calma. Calma, gente. Tá filmando aqui, gente? Quero... Ai, meu Deus não Ai, quer que pegue um outro, não, lá. Precisa levar. Tá filmando já? Filmando. Calma, gente.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 É uma galinha? É não pode pegar, não. O Rex não, vai descer é calma. Olha! Quem tá ensinando a ficar brava assim? Tu aqui mãe tá ensinando a ficar brava assim é a mãe dessa Olha, olha, gente! Não pegar não, ó! Isso, você para, Você para, gente! Gente, gente, que que isso? Não pega pra da carinho, não, lá, lá, olha Olha lá, fica filmando. É ah, Fala, tchau, gente. Fala, tchau, gente. Encarar, né? tchau, olha, tchau, gente tchau, olha, gente, olha, gente. Vocês querem uma lobidinha no ouvido? Oh, oh. Ai, mordeu no ouvido. Hum. Ai, tá mordendo. Ai, ai, Rex, é, tá mordendo minha calça, aqui tchau, tchau, tchau. Olha aí, olha aí. Ah, cal... Não pode pegar outro, não, Fica é bravo, melhor. ó. Ó, ó. Olha aqui. Ai, cuidado! Hum. Você Ai, ai! Tá, tá bravo! Olha. Que isso? que isso, meu filho? Você tá bafo demais. Tá babo demais, meu filho. Que isso tá bafo demais. Tem duas partes. Uh uh uh. Que papo, papai, tá gostoso, né, meu filho? Cadê os meninos? Cadê os meninos? Cadê os meninos? ih.